E aí, meu povo, muita gente vem mandando mensagem aí, falando e conta como que é o seu dia-a-dia, -dia, todas as atividades, seus rituais matinais aí, então eu resolvi fazer esse vídeo para abrir tudo, vou te revelar. A bruxaria pés descalços de forma nua e crua, beleza? O objetivo aqui é que você possa se inspirar aí com as atividades que eu venho fazendo, se fizer sentido para você, você começar a aplicar algumas também na sua vida. Mas antes da gente ir para as tarefas e para as atividades, é importante ressaltar alguns pontos aqui o que eu vou te apresentar é a construção de 5 anos, então não é do um dia para o outro que você vai criar um ritual de 4 horas pela manhã e toda essa organização que eu vou passar aqui para você. Então é algo que você vai lapidando e os meus rituais vão evoluindo em função do que eu vou aprendendo, de novas coisas que eu vou experimentando, outras que não fazem tanto sentido, então é algo que está sempre mudando. Mas tem algumas bases sólidas aí, que tudo isso eu faço para buscar uma certa higienização, energização, mas acima de tudo equilíbrio de três grandes pilares, corpo, mente e alma. Isso daí me ajuda a criar uma espécie de blindagem emocional, uma blindagem no meu corpo físico também, porque eu não lembro a última vez que eu fiquei doente, e assim eu vou reequilibrando todas aquelas coisinhas que, se você de forma automática, né, inconsciente, não para pra olhar, sua vida vai se embaralhando, você só vai vivendo a vida no ritmo que é ditado pra você de uma maneira muito reativa. Então eu busco trazer através desses rituais, através de uma ritualização da vida, muito mais intenção, muito mais foco propósito e viver de uma maneira mais alinhada e coerente com aquilo que é importante para mim. Então agora eu tô num momento mais mágico, mais de bruxão, trazendo mais a magia pro meu dia a dia e porque eu entendi que uma vez que você começa a manipular melhor os elementos e recursos interiores e também externos a você, você molda a sua realidade. E a magia é isso, é você conseguir transmutar emoções, transmutar pensamentos, isso tudo refletir em ações e resultados, que é uma forma você conseguir alcançar aquilo que você tanto deseja e todos aqueles papos sobre o segredo, mentalização, subconsciente e tal, a ciência já traz uma série de ferramentas e a ideia não é ficar no mundo do, do esquizo, dos esquizotéricos, né, que, que fazem um monte de coisa sem assim, propósito e tal, a ideia aqui é que você realmente levar esses rituais de uma forma mais leve, de uma forma mais brincalhona, mas entendendo que eles têm um poder real, que vai depender 100% da sua crença, da sua fé, da, do seu poder de acreditar. Porque se você realmente acreditar que isso que você vai manipular internamente externamente pode moldar uma nova realidade, pode ter certeza que é isso que vai acontecer. Lembrando que não é uma receita única, isso daqui é o meu ritual que foi construído, como eu falei, ao longo desses anos aí, então você pode simplesmente pegar uma ou outra atividade em função do que você tem de disponibilidade e de tempo também, cada um tem uma vida, cada um tem uma série de compromissos, mas use a voz, experimente, porque é só na experimentação e na vivência que você tem um real aprendizado para saber se isso funciona ou não para você, então vamos, nesse vídeo, entrar com um copo vazio para que você possa aprender e enchê-lo aí com coisas se fizerem sentido para você. Por isso que flexibilidade é tão importante. O que eu vou te mostrar aqui é o meu dia ideal, quando tudo acontece com intenção e da forma que eu gostaria, tá? Mas não necessariamente todos os dias são assim. Então eu consigo fatiar esses meus rituais e atividades de uma forma que se eu tiver meia hora eu já consigo ter uma intenção do dia se eu tiver quatro horas que é o ideal né eu vou conseguir fazê-los todos então faça a mesma coisa com flexibilidade mas acima de tudo disciplina porque a disciplina ela é libertadora faça as coisas com a disciplina porque assim você vai conseguir seguir em frente de uma maneira muito mais sólida bom bora agora para as atividades né o meu dia ideal na verdade começa na noite anterior porque é importante ali fazer um bom fechamento do dia né com, com uma clareza do que, que você quer conquistar também no dia seguinte para que você possa ali naquela noite mágica né no mundo dos sonhos você já possa ir trabalhando para o dia seguinte então até às 8 horas eu tento limpar o máximo de whatsapp meio tá para não acordar já borbulhando com essas preocupações e coisas, então eu tento dar uma limpada, já dou uma organizada na minha lista ali de to-do's através de to do to Bem antes de dormir, eu tomo ali o meu pré-biótico, meu probiótico para cuidar da minha saúde intestinal e deixar esses bichinhos lá trabalhando durante o período de sono. E assim que eu deito, eu tenho algumas leituras de frases ali importantes para eu trabalhar o meu subconsciente durante o sono. Então, a mente consciente, que é a mente mais julgadora, ela fica muito ativa durante o dia, mas logo antes de dormir e logo quando você acorda, são os momentos que ela está menos ativa. Então, é mais fácil você plantar sementinhas diretamente lá, de forma mais profunda, no seu subconsciente né? e, de repente, até no seu inconsciente, porque já vários estudiosos, inclusive lá de Harvard, já nos disseram que 95% das nossas atividades e tomadas de decisão são influenciadas ou feitas pelo nosso subconsciente. Então, quanto mais você conseguir conversar e influenciá-lo, mais chances você tem de mudar a realidade ao seu redor. Então, o final da noite é muito importante por isso. E aí, depois de ler no meu celular essas frases, eu vou dormir com o meu áudio de hipnoterapia, que é um áudio que eu ouço aí nos últimos quatro anos, né, todos os dias antes de dormir. Eu já vou falar né, quando eu acordo também. E assim eu consigo, nesse áudio tem várias frases empoderadoras, tem vários elementos relacionados aos meus valores, ao meu propósito, aos meus projetos. Então eu vou sendo transbordado né, de elementos importantes que eu quero construir aí em torno de mim. E aí, dependendo do horário que eu vou dormir, eu programo ali mais ou menos 7 horas de sono e eu acordo no dia seguinte né, com o meu best friend aqui, o Mi Band, que... Com certeza é uma das compras que a Thais até me deu de presente que mais agregou no nosso relacionamento porque, não vi... na verdade, vibra para me acordar, né? Então, não tenho mais despertador, alarme, aquela coisa, pé pé. então isso daí ajuda muito também. Aí eu programo sete horinhas, em sido a média ali para eu dormir e eu tenho ido para a cama geralmente ali entre dez e meia e meia-noite. É um desafio que eu quero encurtar, eu quero começar a dormir mais ali entre 9 e meia e 10 e meia para poder voltar a acordar às 5 horas, mas hoje em dia o que eu valorizo são as, no mínimo, 7 horas de sono, e aí, dependendo de quando eu vou dormir, eu programo para acordar no dia seguinte, que geralmente é ali entre 5 e meia e 6 e meia. Então, assim, com as primeiras badaladas ali no celular, eu já começo a despertar, a primeira coisa que eu faço eh, são as minhas leituras matinais ali, no celular ainda meio grogue, acordando, porque como eu falei, né, a melhor forma de eu já plantar algumas sementinhas no meu subconsciente, e aí eu passo entre 15 a 20 minutos lendo uma série de frases que eu fui construindo ao longo da minha jornada para que eu tenha clareza do meu propósito, né, da forma como eu tenho ajudado as pessoas, entendendo o que, que são as minhas forças e zonas de genialidade, né, o que, que eu estou buscando masterizar daqui para frente meios que eu levo o meu, o meu propósito, que eu entrego o meu propósito para o mundo através dos meus projetos, quais são os meus principais valores, o que eles representam para mim através de comportamentos, atividades, quais são as minhas é, maiores forças, pontos de atenção que eu tenho que ficar ligado, sobre fraquezas naturais que eu tenho, coisas que eu posso melhorar, as intenções, grandes objetivos e intenções que eu tenho para o ano. Então eu vou renovando isso a cada três ou seis meses, é, e quais são as submetas debaixo de cada grande intenção, o meu vision board, né, que são imagens aí do, do futuro ideal que eu quero conquistar, ler algumas frases ali para iniciar amanhã com mais, mais protagonismo, né, botar uma intenção forte de uma única ação no dia, para que o dia possa valer a pena. Algumas frases relacionadas à abundância financeira, que é o momento que eu tenho trabalhado mas Então, aqui eu vou sempre ajustando algumas frases em função do que eu estou vivenciando no momento, né? E de desafio no momento. É... Hoje em dia eu estou fazendo um trabalho legal de teta healing e uma mentoria de superpoderes aí, então eu leio algumas frases também que, que a minha mentora me passou. Também vejo o meu Kim, né? E qual é o meu mantra, que é o Kim é. Um outro, depois eu faço um vídeo só sobre isso, né, mas é sobre a lei do tempo, a gente não seguindo, a gente está acostumado a seguir o, a lei, a, o tempo gregoriano, né, e a lei do tempo é, é muito mais voltada para o tempo natural, baseado nos movimentos lunares, solares, estrelares, enfim. E aí essa é uma parte mais pessoal, depois eu olho um pouquinho disso relacionado ao meu negócio, e aí eu vejo as intenções também para o ano, né, em termos de, de prioridades de negócio e algumas coisas que devem acontecer para que cada uma dessas prioridades aí, eu sempre trabalho com cinco, é, no máximo, é, elas possam realmente acontecer. Elementos que eu preciso estudar, o que eu já estou estudando, que eu preciso reforçar em relação ao empreendedorismo, marketing digital, depois sobre... É, a parte de coaching, mento, mentoria, consultoria que eu venho fazendo. Depois eu olho uma série de elementos de desenvolvimento pessoal e profissional que eu venho trabalhando em mim, seja relacionados a empreendedorismo e marketing digital, é, seja relacionado às mentorias que eu dou, consultoria, seja relacionado à expansão de consciência autoconhecimento, cursos que eu gostaria de fazer, viagens que eu estou organizando com a Thaisa para a gente fazer, e finalizo com o meu Golden Circle, o meu círculo de ouro, né? com a minha grande causa de eu fazer, do porquê de eu fazer o que eu faço, quem é o inimigo em comum que eu estou combatendo, e o porquê, o como e o que que constitui o meu negócio. Né? E ali, no finalzão, onde quero chegar, são três grandes intenções aí, mais genéricas e abrangentes que eu posso acompanhar ao longo da minha jornada. Então esses 10, 15 minutinhos ali me dão um senso de propósito, de clareza e intenção muito forte para eu já iniciar o dia. E todos os dias eu fazendo isso, como você acredita que minha realidade vai sendo moldada? 100% alinhada com isso. Então é um trabalho muito importante que requer muita disciplina, mas que para mim vale muito a pena. E aí, depois de fazer essas leituras aí um pouquinho mais quietinho, meio que acordando, né, levantando o olho e dormindo, o celular caindo na minha cara e tal, que é bem legal você pegar nesse momento sonâmbulo, né? Eu vou, fico de chamiguinho gostoso ali de cantinha com a Thaís, mais uns minutinhos fico com o Raul também que tá uma delícia quando ele dorme com a gente né? lá no pé, então é o momento que eu acordo, um beijinho nele que ele tá super meiguinho também. E aí eu boto o meu áudio de hipnoterapia, o mesmo que eu fui dormir, mas agora eu vou fazer algumas atividades um pouco mais automáticas de manhã ouvindo esse áudio também, boto meu fone ali, Airpods, pan e vou ao banheiro já fazer aquela higiene bucal ali inicial. Então eu vou lá, escalvo o dente, dou um sorrisão pro espelho, lavo o rosto, passo um, um, uma receita mágica aí do meu bruxão Felipe Marks, da Nath também, que eu fui no último evento deles, o Freedom Mind, mas basicamente envolve alecrim, eucalipto, algumas outras ervas Acho que eu dou uma cafungada para dar uma e ativada no corpo, né? Às vezes eu utilizo também óleo essencial de alecrim, já funciona super bem. Uma outra coisa que eu tenho feito logo depois é um cremezinho super natural de anica e erva Santa Maria, que dá uma limpada na alma ali, eu passo um pouquinho no, no nariz, em volta do olho, que é, é tipo um gelol, né? Fica queimando, então já, já acordo bem, já dá uma, é, uma limpada nos canais ali, passo um pouquinho ali no pescoço e vou beber ali meu, meu meio litro d'água já para dar uma hidratada da noite que foram sete horinhas aí sem, sem hidratar, então começo por aí. E daí eu vou preparar o meu elixir mágico imunológico, que é uma bomba matinal que eu já venho tomando aí há muito tempo para reforçar todas as minhas proteções. Então, a primeira coisa que eu boto é o limãozinho espremido ainda em jejum, né? O limão pela manhã, ele ajuda a alcalinizar o pH sanguíneo, facilitando a digestão e tem uma porrada de benefício, né? Ele também é um puto antioxidante, previne envelhecimento precoce, é, vitamina C e tal, conserva elasticidade, enfim, é, é lindo. Depois eu boto mais ou menos ali umas 30, 40 gotinhas de própolis verde orgânico. E o própolis é um super alimento, né? Ele é antibiótico, anti-inflamatório, natural. Ele é muito utilizado para combater infecções, mas também age como antioxidante, cicatrizante, fortalece o sistema imunológico aí, cicatrizante, além de ajudar a melhorar a fadiga também como se fosse um estimulante natural. Daí, depois eu boto uma colher de café ali de cúrcuma em pó, e a cúrcuma, ela reduz os estados inflamatórios também, né? geradores de obesidade, diabetes, doença cardiovascular, articulares, né? Então, é coisa linda. Depois eu boto também uma colherzinha de café de gengibre em pó. E o gengibre é legal porque ele tem... Além da ação anti-inflamatória e antimicrobiana, ele ajuda no tratamento de infecções, principalmente respiratórias, tosse, asma, bronquite. Em seguida, boto meia colherzinha de pimenta do reino em pó, que ela ajuda a aumentar a absorção da cúrcuma, além também de melhorar a biodisponibilidade de nutrientes como selênio e vitamina A, fundamentais aí para o sistema imunológico. Depois eu coloco uma colher de sopa de mel, mas vai no olho mesmo, porque essa bomba aqui, imagina, né? sem, sem mel vai ficar estranho. Mas o mel, além de ser gostosinho, também ajuda na prevenção de infecções, principalmente também da via respiratória e pela sua função antimicrobiana. É, e finalizo com um belíssimo vinagre de maçã que melhora a digestão, auxilia no controle da glicemia e colesterol, além de ter uma ação antibacteriana e antifúngica. Então se ligou nessa bomba mágica, elixir pés descalço. Isso daqui, todo dia de manhã, é coisa linda, mas óbvio que eu tomo a minha parte e levo também pra princesinha do baile, né? Que tá lá no seu 15 o sono, e assim ela acorda rapidinho, super linda, inteirinha, meu amor, toma. E ela vai pra segunda parte ali do, do soninho dela. Então, depois disso daí, geralmente o meu áudio de hipnoterapia, que tem uns 15 minutos, acaba. E aí eu ligo um podcast ou um vídeo de uma aula que eu preciso ver, ou de um conceito que eu gostaria de conhecer melhor, enfim, vídeo no YouTube ou podcast ali no Spotify, geralmente dura uns 20 minutinhos que eu consigo assistir ou ouvir em velocidade 2 e tal, e é o momento de lavar a louça, porque essa é a minha responsabilidade, a Thaís só faz um monte de coisa para casa, então a louça geralmente de manhã sou eu que assumo, é um momento ali de paz, de aprendizado, eu... Invisto ali uns 20 minutinhos, dependendo do tamanho da louça dá, né, mas geralmente é de boa. Depois disso eu vou ali para o ritual de yoga, meditação, com meu tapetinho e o que que eu faço? Primeira coisa é acender o meu incenso, né, para dar uma purificada, botar uma intenção de, de purificação ali no ar vou lá, encho minha aguinha, que é uma água especial que eu, nessa garrafa de bronze, bronze não, cobre, <risos> garrafa de cobre, para evitar a garrafa de plástico, essas coisas, né, e, e aí tem também lá dentro umas pílulaszinhas alcalinas, né, para manter o pH da água cada vez mais alcalina e combater a inflamação, que é a inflamação que fode o corpo, né, quando a gente não tem tanta inflamação interna, a gente não fica doente praticamente, né, e... Começo ali o meu yoga. Meu yoga geralmente dura uns 20 minutos. Bastante inspiração intencional, alguns exercícios a gente movimentando o corpo. Também, ali, depois de 20 minutinhos, é, eu invisto mais uns 10 minutos de automassagem, que é uma prática que eu venho fazendo mais por agora, né, com uma bolona. Depois de ter ido aí num bruxo osteopata, ele me deu uma aula sobre fáscias e como que eu posso liberá-las mais, porque as faces, para quem me conhece, é tipo uma membraninha que está em todo em todo o nosso músculo e nos últimos anos tiveram muitas descobertas né, sobre o papel das faces, não só na, na força muscular, mas também nas contusões, então se você tem um desequilíbrio desses, como se fosse uma espécie de, de juntas, né, ligas, ligamentos que estão em todo o seu corpo, né, em cima de todos os músculos, é, às vezes é um problema que você tem na coxa interior que reflete lá nas suas costas e assim por diante então é legal eu reequilibrar isso daí, porque como nós humanos trabalhamos muito tempo sentado estamos muito tempo sentado fazendo um monte de coisa na vida né a gente acaba se assim, encurvando muito Então estou no trabalho agora de expandir e abrir novamente o corpo para não ficar tão curvado e aí esses exercícios ali me dão um help para soltar e, e aí eu em seguida eu faço ao, ao, alguns treinos mesmo para reforçar a musculatura nos locais que eu estou debilitado. Aí os exercícios duram uns cinco minutinhos, bem simples, e depois eu me preparo para pelo menos uns 20 minutos de meditação. Bom, na meditação eu começo preparando o meu círculo mágico com as minhas pedras de poder, então são pedras que eu fui escolhendo em função de cada representatividade, elas representam os cinco elementos, água, ar, Terra, fogo e éter também, tem alguns cristais ali, para criar um ciclo de proteção onde eu vou realizar uma série de rituais agora pela manhã. Nesse período eu medito no mínimo 20 minutos, eu boto ali no meu, no meu mi-band, né, para dar uma vibradinha ali no quando acabar, mas quando eu não tenho muitos compromissos ou eu tô acessando algumas coisas na meditação, eu medito mais tempo. Mas geralmente fica ali entre 20 e meia hora. E eu espero que no futuro eu tenha ainda mais tempo para ficar uma hora, às vezes mais, porque a meditação de todas essas atividades, para mim, é a mais importante, é a minha única coisa. né? É aquela atividade que se eu não tenho tempo para fazer mais nada, é a meditação que eu vou focar. E hoje em dia eu tenho meditado de uma forma mais ativa, onde eu faço alguns encantos de proteção. Então hoje eu tenho utilizado a visualização da Merkabah, que é uma figura geométrica como se fossem duas pirâmides, uma... É, pra cima e a outra invertida elas se entrelaçam então é como se eu criasse uma grande mercabá em torno de mim na né? energética sendo criada através dos, dos elementos das pedras ali eu visualizo isso eu expando essa mercabá também para a pro para Raul para as pessoas que eu amo para minha mãe para minha irmã eu levo isso para alguns locais e faço algumas visualizações também de elevação da minha vibração energética e é uma coisa muito legal que eu aprendi lá com um bruxo Mago Inestra e aí, Jackson e a Candy também, a mulher dele, que é, me ajudam a elevar a minha vibração, onde eu visualizo um lugar de paz, que é um local que, para mim, né, no exercício, era para a gente visualizar um elevador e na minha visualização veio uma grande árvore, gigantesca. Então, parece que eu abro minhas asas de, de coruja, hoje, que é o meu animal totem, vou voando para essa nova dimensão. E aí é bem parecido com o filme do Avatar, sabe? Aquela árvore gigantesca que, que onde eles moram, né? Que a comunidade mora eles vão subindo por dentro tal, para depois voar com os dragões deles. Então é bem parecido, uma árvore gigantesca dessa, onde eu tenho, tenho uma espécie de barandinha, onde ali nesse local eu converso com outros seres, com mestres, com espíritos, com o que for, né? Dependendo da crença, mas com energias mais sutis. E para mim tem sido delicioso fazer esse movimento, né? Diariamente. E vem muitos insights, muitos aprendizados. Eu não acabo anotando, lembrando de tudo, mas sem dúvida eu vou desenvolvendo uma percepção mais sutil que, que ultimamente tem acontecido nessas meditações. Eu já usei muita técnica do vipassana também, que envolve muito mais uma meditação de eu foco minha atenção no um escaneamento do corpo e vou fazendo isso de maneira cada vez mais sutil. Então às vezes eu eu uso técnicas diferentes, né, complementares, mas a meditação ela é para mim, a base do meu ritual. Depois de meditar, é um momento que eu vou para algumas leituras escritas ali que duram em torno de 20, 30 minutos. Aí eu vou lá coloco uma playlist com músicas também para elevar a minha vibração. Então eu uso algumas playlists de músicas mais voltadas para meditação, outras mais instrumentais, mas são músicas que, que botam a sua vibração mais pro alto. Eu começo tirando uma cartinha de tarot, e eu gosto muito das cartas xamânicas da Jamie Sams. E hoje eu tenho utilizado um voltado para o poder da energia dos animais. Então é animal, literalmente. Que piadinha, hein? E aí me dá um senso maior diante das sincronicidades, das mensagens, para eu ficar um pouco mais atento no dia. Em seguida, eu respondo uma perguntinha daquele livro Uma Pergunta Por Dia, né? Então, tem 365 perguntas e você vai renovando em função dos anos, né? Eu já terminei o primeiro e foram cinco anos, né? Estou agora na segunda edição. É uma delícia que também tem perguntas mais simples, mas outras mais, mais reflexivas, né? E assim você está sempre fazendo boas perguntas, né? não se esquecendo de se questionar. Depois eu faço um pouco de escrita criativa, que para mim é uma escrita curativa, então dependendo de como estão as minhas emoções, sentimentos, pensamentos, eu simplesmente jorro no papel ali, o que está no topo da minha cabeça. Às vezes são poucos parágrafos, às vezes são algumas páginas, então não tem muita regra aqui, pode durar 2 minutos como pode durar 15 minutos, então vai muito do, do momento, eu sinto muito que eu preciso escrever naquele dia e volto para cantar. Depois eu vou para o meu caderno de aprendizados e gratidão, é um caderninho que diariamente eu tento lembrar qual foi o maior aprendizado que eu tive no dia anterior, e esse aprendizado pode ter sido a partir de um livro, de um curso, ou de uma conversa, ou de uma observação, de uma contemplação, pouco importa de onde vem o aprendizado, mas o mais importante é indicar qual ação eu me comprometo em fazer para reforçar aquele aprendizado na minha vida. Então sempre tem esses dois elementos e em seguida eu penso em três coisas pelas quais eu sou grato, que aconteceram no dia anterior. Então são coisas bem simples, como grandes coisas, como por exemplo, um dia desse saiu a nacionalidade italiana da Thaís Nossa, isso é um grande elemento para a gente celebrar e ser grato, mas outro dia simplesmente foi ter visto um filme e nos trouxe uma emoção super gostosa e assim eu vou sempre reforçando ah, o sentimento de gratidão e eu não só indico o que eu sou grato, mas também o porquê de eu ser grato por aquilo. E assim eu trago ainda mais consciência e elevo essa energia da gratidão na minha vida. Depois eu, nesse momento aí, às vezes a Thais já acordou, ela está preparando o nosso café, mas se não eu preparo lá um chazinho e faço uma leitura de um livro, geralmente é um livro é, a leitura, ela evolui muito de acordo com o meu momento de vida, os meus interesses, mas ou é uma leitura mais ferramental, ou uma leitura mais espiritualizada, ou uma leitura mais ficcional. Não tem regra hoje, eu tento sempre ler entre dois a três livros ao mesmo tempo, porque dependendo do, do meu sentir, eu consigo ir mais para uma história ou outra. Antes eu já tive uma neura de, porra, quero ler um livro por semana, ah, máquina de livro, hoje em dia eu tento ler... Menos rápido, mas mais profundamente, pegando e degustando cada conceito. Então eu tento ler ali entre 30 a 40 minutos. Às vezes eu leio menos, às vezes eu leio um pouquinho mais, mas geralmente fica por ali. E tento ler pegando solzinho. Então fico no cantinho do quarto onde bate um sol, ou às vezes vou ali para a piscina, quando tem uma piscina, é o momento de pegar um solzinho também. Então é um momento que eu tento aproveitar o sol, que é importante para mim pela manhã, vitamina D e tal, e a leitura. E aí, depois dessa leitura, eu vou para os exercícios, para movimentar ainda mais o corpo. Eu já movimentei um pouquinho ali com o yoga logo no início, e agora eu vou fazer um exercício um pouco mais forte. E eu geralmente faço exercícios em casa, não tenho malhado em academia, ou feito exercícios aeróbicos mais longos e tal, eu tenho feito coisas mais curtas e intensas, que é no formato dos hits. Porque é High Intensive Interval Training. São treinos de 7 minutos, 14 minutos. Geralmente eu faço ali no meu tapetinho mesmo. Às vezes, quando eu tô na pilha, eu dou uma corrida até a praia. É né, quando eu tô próximo da praia. Então aqui a gente tá 5 minutinhos da praia, eu dou uma corrida até lá, faço o meu hit na praia, depois dou um mergulhão no mar gelado. Mas se eu tô em casa, eu depois do exercício vou direto pro banho gelado pra dar uma reativada no corpo ou às vezes uma piscininha também, mas geralmente eu busco águas geladas pela manhã para que eu possa colher todos os benefícios da exposição ao frio. E durante muitos anos eu praticava a respiração Wim Hof pela manhã. Hoje eu tenho feito o Wim Hof mais pontualmente, eu aprendi outras técnicas de respiração também com o Felipe com o Kadu Saúl que são bruxos aí que estão dominando muito essa linda tecnologia. Mas o frio tem um fator muito forte também no reforço da sua imunidade. Né? Então, por isso que eu busco, né, pela manhã, principalmente, o banho gelado que me ajuda, que é mais uma coisa para me ajudar aí nesse, nessa blindagem física. Então esse período aí, mais ou menos, deu umas 3 a 4 horas, quando sai tudo né, lindo, fluido, sem necessidade de reuniões pela manhã, nada disso, quando eu realmente posso me dar de presente. A Thaísa já acordou, tá preparando o nosso famoso Bulletproof Coffee, café à prova de balas e a gente criou uma nova receita que a gente dá uma bombada aí com cacau também, mas basicamente nesse café... Que é uma bomba energética pela manhã, ele leva café orgânico, manteiga gui. A gente usa a melhor gui do mundo, que é o nome da Gui também, e eu concordo que é a melhor gui que eu já provei na vida, que é feita pelos nossos irmãos aí, Renato Stefani, sua belíssima companheira Nadia, que são feitas com. As gui são feitas com mantras durante o período de lua cheia, tem muita energia gostosa, só com produtos de uma cadeia é, sustentável. E aí a gente também coloca TCM, né? A gente tem feito. Hoje em dia mais com TCM, que é a parte mais pura do óleo de coco, mas também funciona muito bem com óleo de coco. E o que a gente vem incrementando são experimentando cacau e algumas especiarias aí para reforçar ainda mais essa, esse super alimento, né, que, que é baseado em muita, muita gordura boa e acaba nos dando uma energia incrível ao longo do dia até o almoço. A gente não consome mais nada e, às vezes, a gente vai até o jantar sem consumir nada, porque é muito, muito energético né? e funciona muito bem. Inclusive, tem outro vídeo aqui no canal que a gente explica mais de detalhe como que funciona, as medidas e tal. Aí, se quiser, dá uma olhadinha. Mas, com o café em mãos, minha água ali no refil, eu começo a trabalhar. primeira coisa é dar uma boa respirada para meio que oficializar a transição, né, o período trabalho. E aí, primeira coisa, abrindo ali o computador, dá uma olhadinha no meu tudo isso, na minha lista de tarefas ali, para entender o que que é prioridade, o que que eu tenho de compromissos e tal, para dar uma relembrada. Mas, geralmente, o que eu tento fazer é tirar ali meia horinha ou uma hora para escrever no meu livro e avançar. Dependendo do momento, né, eu consigo ser mais comprometido e disciplinado com a escrita do livro. Tem outros momentos que... Outros projetos exigem mais atenção, então vai depender muito do momento. E aí depois dessa escrita, eu invisto ali no máximo meia hora para limpar e-mail, limpar o WhatsApp, que já começa a apagar e para tudo que é larga... Ah, ah cantando, então eu dou uma limpada ali, utilizando aquela regrinha dos dois minutos, tudo que é tarefa que dá para resolver em dois minutos, eu vou e resolvo rapidinho, mas eu boto ali um máximo de 30 minutos, porque senão eu fico o dia todo só respondendo isso. Então eu tento dar o máximo de limpada, fecho tudo, não tem notificação no computador, pipocando, nada disso, e foco na única coisa, na tarefa mais importante pela manhã. Então dependendo do dia, esse horário aí tá ali nove e meia, até às 11, né? vai depender de quanto eu investi no meu ritual ou dos outros compromissos que eu preciso fazer. E aí é foco total para produzir o máximo da melhor forma possível, tentando fazer ali umas pausas a cada uma hora para dar uma levantada, inclusive o reloginho me fala quando eu estou muito tempo sentado, faço os novos exercícios ali para treinar as minhas as minhas faces e músculos que eu não treinava muito por estar sentado o tempo todo. E aí a gente vai almoçar ali por volta das 2, 3 da tarde, às vezes até um pouco mais tarde. O que eu também tenho feito é um jejum intermitente de 16 horas, pelo menos duas vezes na semana e um de 24 horas. Quando que eu faço isso? Quando no dia anterior eu comi merda pra caralho, eu pisei na, na jaca e aí eu tento fazer um de 24 horas, mas em geral o intermitente rola de boas e aí eu vou intercalando com o café Bulletproof, né, de manhã, ou às vezes umas frutinhas com granola, amêndoas, lascas de coco, mel, né, dou uma, uma parada bem natural, gostosa, e às vezes um sucão verde, né, são as formas como a gente vai é, variando aí pela manhã. Aí depois do de almoço é a famosa sonequinha, minha siesta ali, ó, de 15 minutinhos que me renovam completamente, boto o tapa-olho do giraia ali com essências de lavanda, fonezinho no ouvido, um áudiozinho de Binaural Beats, que bota na boa frequência aí pra eu dar uma cochilada rápida, mas não é muito profundo, tem que ser ali uns 15 minutinhos pra eu realmente não entrar no sono super profundo, e isso já me renova completamente pra segunda parte da tarde de trabalho. Aí, geralmente, eu tento deixar as reuniões, video e tal, mais pra tarde, pra focar total de manhã nos meus projetos, eu não tenho interrupção. As 4 horas da tarde, geralmente, é um bom momento pra reuniões, porque às 5 o meu despertador animal fica do meu lado e começa. O Raul, meu irmão, tem que passear, não tem jeito, tá? isso, só passeio de manhã, eu passeio à tarde, é o momento para dar uma descontraído também, de boa ficar ali, brincar com ele, às vezes também admito que fico no celular ali respondendo algumas coisas pelo Instagram, não deveria, deveria estar presente 100%, mas vou variando, tô melhorando, e daí eu volto, dá ali umas 5 e meia, 6 horas, né? Geralmente eu tento dar uma meditada de 10 a 20 minutinhos também na segunda parte do dia. Às vezes a gente vai contemplar um, um pôr do sol, eu e a Thaís, dependendo do local onde a gente esteja. Mas é, é um período ali de, de 5 às 7 ou 5 às 8 que a gente não fica muito focado no trabalho. Porque hoje os meus projetos exigem muitas trocas à noite, seja live, sejam as mentorias... Com os pés descalços dentro da minha tribo, seja nas entregas dos programas, dos cursos, como ser livre, como demita seu chefe, como os nomes, enfim, tem muita coisa acontecendo e muita entrega ao vivo, que geralmente é mais à noite, mas ali às 9h30, 10 horas, a gente já tenta de verdade desconectar de tudo. Raramente a gente passa desse horário assim de 9, 9 e meia por causa do trabalho, mas pode acontecer. E aí o que eu tento fazer é limpar ao máximo as mensagens de WhatsApp, e-mail e tal, para não sobrecarregar no dia seguinte. E finalmente aquele banhão quente, gostoso, relaxante, para a gente oficializar a passagem para a última parte do dia. E ali a gente janta, ou a gente sai para jantar fora, a gente, ou às vezes a gente prepara uma coisinha ali, botando a Alexa tocando uma música legal tal, a gente se curte. Às vezes, a gente vê um filmezinho, uma série, um documentário, ou a gente sai para encontrar com os amigos, porque a gente não se priva também da vida social. Pelo contrário, é muito importante para a gente. Por isso que hoje a gente não consegue dormir tão cedo, porque realmente é importante essa vida mais social ativa. Mas está tudo bem, o importante é dormir ali as suas boas sete horas. E, como eu falei no início, o final do dia é muito importante para preparar o dia seguinte. Então, eu vou lá, organizo um pouquinho as tarefas, ali na cama leio né, as minhas frases empoderadoras, ouço um pouquinho ali, né? vou dormir na verdade com o meu áudio de hipnoterapia, ajusto os alarmes se precisar em função das sete horas de sono para o dia seguinte, bebo a minha água, mas antes de ir para a cama, tomo lá né, o meu pré-biótico, o meu pró e assim vou flutuar com todo o meu corpo físico e espiritual alinhado com uma boa noite tranquila. Então é isso, um dia normal de um bruxo pés descalços aí, espero que não tenha te assustado com tantas coisas, lembrando que isso foi construído ao longo de cinco anos, eu fui lapidando, continuo lapidando, é algo evolutivo, mas hoje faz muito sentido para mim, é o que alimenta minha alma, alimenta meu corpo, alimenta esse equilíbrio, né, corpo, mente, alma para mim, de forma muito sutil, de forma muito Harmônica e, para mim, tem sido uma benção, um presente eu me dar nessa né, rotina aí todos os dias. Ele é tão prazerosa que eu faço a mesma rotina nos fins de semana, óbvio que não tem tanto trabalho, mas eu continuo acordando nos mesmos horários, fazendo as mesmas tarefas, porque isso me deixa. Uma pessoa melhor, isso me ajuda a evoluir e me ajuda a crescer. A única diferença é que no fim de semana eu costumo estudar mais coisas, que eu tenho mais tempo, como eu não trabalho tanto, aí eu consigo fazer outros cursos meus e imersões e outras coisas assim. Então eu espero que você tenha gostado. Se você quiser mais informações ou tiver qualquer dúvida, coloca aí embaixo e manda um direct lá no Instagram, @iantebosch, que eu respondo todo mundo, ou dá uma olhada na descrição aí que você vai ver. Vários programas, mentorias, tribo dos pés descalços. A gente tem várias pessoas vibrando nessa mesma energia, se tornando pessoas mais livres, tomando decisões em relação ao trabalho e à vida para viverem com mais qualidade, com mais leveza, com mais tranquilidade e viverem com os pés descalços. E fica de olho que em breve terá livro na área só sobre essa bruxaria toda que eu falei aí. Bruxaria Pés Descalços organizando... Todas essas experiências e experimentos que eu faço em mim, como se fosse um grande laboratório, para trazer ainda mais clareza aí para ti. Então, tamo junto! manda esse vídeo para uma galera aí que você achar que pode gerar valor e conta comigo ao longo da jornada. Tamo junto! E seguimos!